Fala Arq, tudo 100% com você? Nesse conteúdo nós vamos falar sobre arquitetura microcomponentizada, mais especificamente nós vamos explicar o que é arquitetura microcomponentizada. E nós vamos fazer uma série de vídeos neste formato em podcast e também um formato é, na lousa, tá bom? A gente vai explicar na lousa como que funciona essa arquitetura, vamos dar um exemplo de como que ela funciona dos principais componentes e muito mais bom caso você ainda não me conheça eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI como você a se tornarem arquitetos de soluções de software entre outros na área de TI tudo bem bom então fica o convite para você se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito ou de seguir a gente dependendo da plataforma né que você estiver porque a gente sempre posta conteúdos como este aqui bacana bom então vamos para o nosso assunto nosso tema principal o que é arquitetura microcomponentizada arquitetura microcomponentizada é uma arquitetura é, voltada né para pequenos componentes você adiciona muitos componentes para compor a tua arquitetura como um todo, isso traz uma resiliência muito grande para a aplicação. Tem prós, tem contras, a gente vai falar sobre isso na sequência desse é, conteúdo, é né? uma sequência de conteúdos, onde a gente vai falar de todos eles. Mas falando de forma bem objetiva, né? a arquitetura microcomponentizada é literalmente você criar né, pequenos componentes e existem padrões para todos eles tudo bem por exemplo a gente tem ali é, padrões de micro front-end existem vários padrões tá, existem várias formas de você construir micro front-end são é, praticamente aplicações separadas para cada interface tudo bem e, e existem muitas formas de você fazer isso single page application por exemplo é uma dessas formas ok você pode criar ali uma aplicação de uma única página tá é, existem para outros né outros universos também micro componentes como por exemplo BFFs um BFF ele pode ser né tipicamente é o back-end de um front-end então eu tenho ali né um único front-end uma única tela às vezes uma micro né aplicação uma, uma micro front-end ali tem um micro backend para ele e esse micro backend nesse né, BFF ele tipicamente atende a aquele front-end específico que não necessariamente é cross plataforma então talvez para uma pra uma outra plataforma né o um mobile ali iOS ou Android eu tenho outro BFF focado para ele por que que eu faço isso de novo para ter resiliência eu vou poder por exemplo né suportar ali é um volume maior, né, talvez, de usuários de um front-end específico feito para Android e um diferente para iOS. Se eu precisar de uma manutenção no front-end por algum motivo, ou tiver algum tipo de gap lá no front, né, que comece a bombardear demais o, o meu back-end, né, eu não comprometo os usuários de outra plataforma. Então, eu tenho problemas segmentados por plataforma, por exemplo. E esse mesmo racional se aplica às APIs. Então eu posso ter um outro tipo de microcomponente, né, que seriam um APIs ali, e essas APIs elas vão fazer o que? Conexão do mundo externo com a minha aplicação. API significa Application Program Interface, né, uma interface sistêmica da minha aplicação. E nesse contexto eu possibilito que o mundo externo fale com a minha aplicação a partir desse tipo de microcomponente. Tá bom? É uma forma de integração né? externa com interna. E no mundo atual, essa integração é fundamental que ela aconteça né? entre os, os componentes de outras aplicações externas com a minha aplicação interna. Bem, no mundo da microcomponentização, nós temos também outros tipos de componentes de microcomponentes, como microserviços, né? que eles podem ser ali orquestrados ou coreografados a partir de uma API ou de um BFF, lembrando que a nossa API também pode ser um microserviço, tá? Ela também pode ter efetivamente, né, a regra de negócio, a regra, enfim, técnica ou funcional, direto dentro dela também, desde que ela seja minimalista, né? A ideia do microserviço é ser micro, é ser minimalista e não gigante, cheio de responsabilidades. Bacana? Bom, ainda navegando neste universo, nós temos também microcomponentes que são de dados, então eu posso ter ali micro databases, sendo eles relacionais ou não relacionais. O segredo, né, é que você tem ali um pequeno universo de entidades de persistência dentro de cada micro database. Então eu tenho um micro database de cadastro de clientes. Logicamente eu vou ter algumas entidades, né, algumas pessoas são, é, forçam bastante em relação ao conceito de ter uma entidade no database, aí também acaba sendo complicado até de você fazer o um relacionamento, né, tem um trade-off aí, você tem que levar esse relacionamento depois para os seus microserviços, pode ficar bem pesado, tá? Bom, então a, a nossa recomendação que a gente vê funcionando mais, né, a nível de microdatabase é que o microdatabase tem um pequeno universo de entidades para atender uma finalidade. Então eu tenho ali, por exemplo, né, persistência de dados de clientes, né, dados de clientes, dados pessoais, que de repente eu até tenho que seguir ali, né, LGPD e muitas outras coisas, que eu tenho que isolar em outra rede, etc. Legal, eu coloco esse pequeno universo de, de tabelas ali, de entidades, né, depende se é relacional ou não relacional, sobre o cliente sobre pagamentos sobre cartões de créditos formas de pagamentos então você vai organizando né, em pequenos universos né de entidades de dados e se você acha que parou por aí não parou não tá existem outros tipos de micro componentes como por exemplo bets, você pode ter micro bets -batch, bets pequenininhos que fazem uma única coisa tá? e aí você consegue também trazer ele para sua arquitetura sendo ele né serverless ou não a gente depois vai trazendo um conteúdo na lousa também para explicar isso em detalhes para você. Mas, né, o que acaba acontecendo é que também existe essa categoria, tá? Que é o tipo de microcomponente, né, que ele de tempos em tempos é executado, né, ou de acordo com alguma coisa que acontece, por exemplo, um arquivo que caiu em um diretório, ele começa a processar aquele arquivo. Então, essas coisas que são importantes para um arquiteto entender né os tipos de micro componentes que existem exatamente para ele poder projetar de uma maneira correta assertiva né e saber utilizar os termos corretos também e por fim mas não menos importante no mundo né de infraestrutura nós também temos micro componentes por exemplo nós temos a micro virtualização que são containers né cada container é uma forma de virtualização bacana então ele é uma microvirtualização onde você, tipicamente, coloca ali um único componente, ou um pequeno conjunto de componentes. Isso também pode ser feito. E, de novo, Arc, isso aqui vai variar de acordo com o seu desenho. Por isso que é importante conhecer todos os tipos de microcomponentes para você fazer um desenho acertado, os componentes certos, falando da forma certa, e por aí vai. Tudo bem? Então, para a gente fechar agora que você entendeu que existem vários tipos de microcomponentes, né, a arquitetura de micro componentes é literalmente você projetar uma solução né, que fale corretamente, que tem os componentes corretos, falando de forma correta entre eles, a comunicação certa né, entre cada micro componente. É, e também né, pensar de forma as capacidades do seu time de projetar e desenvolver a sua aplicação. Né? que vai variar bastante também, você tem senioridade, tem vários requisitos de arquitetura aí. Então, fazer esse trabalho de arquitetura é, com microcomponentes é mais complexo do que uma arquitetura convencional, né? exatamente porque ela é, trabalha com muitos fragmentos de, de sistema, né? vários fragmentos de software ali pequenininhos que precisam se falar. E como você sabe, Arc, uma das grandes dores de cabeça que todo arquiteto tem são integrações. E aí, quando a gente fala de microcomponentização, eu vou ter vários pequenos componentes se falando entre si. Beleza? Então é que eu espero que tenha ficado claro para você o que é microcomponentização. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários para a gente. E não esquece aquele like maroto, caso você tenha gostado desse conteúdo. Tudo bem? Então, a gente vai ficando por aqui. Um super abraço, até mais!